menos são poucos trabalhos também na universidade, né? menos do que outras linhas temáticas, e hoje a gente vai tratar sobre trabalho e mais especificamente sobre o CINEST 2018-1, Cinema no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde do Trabalho, um evento que acontece agora nos dias 20 e 21 no Campo Saúde, aqui da universidade, e tem como objetivo utilizar a técnica do documentário para fomentar o debate sobre o tema trabalho, um trabalho, uma iniciativa que é promovida pelo NEST, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde e Trabalho, com apoio do Instituto de Psicologia, Serviço Social, Saúde e Comunicação Humana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para tratar com a gente a respeito deste assunto, tratar sobre a programação, sobre o trabalho do Nest, a gente traz aqui o doutorando em Psicologia, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social Institucional da URGS, o Adriano Ruschel Marinho, que também é um componente aí do Nest, vai falar sobre esse todo esse trabalho que está sendo desenvolvido para esse núcleo e para esse cinema no NEST, né, que vai ocorrer agora na segunda quinzena do mês de junho. Adriano, para a gente começar o papo, queria que tu apresentasse o NEST para o ouvinte que não conhece, falar um pouco sobre o trabalho, como é que começou, enfim, como é que funciona essa iniciativa. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É, então, o, o NEST, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde e Trabalho, é um núcleo de pesquisa vinculado ao Instituto de Psicologia da UFRGS URGS. Tá? e envolve é, professores, pesquisadores e estudantes, é, sobretudo, embora não apenas, das áreas de psicologia institucional e social e do serviço social. Né? Mas também temos integrantes que são da, das áreas do direito, da administração, enfim. Né? É, o foco é sempre o interesse na interface entre os temas da saúde e do trabalho. Né? Então, onde nós temos é, pesquisadores, professores e estudantes de pós-graduação com interesse nas relações entre saúde e trabalho, o núcleo está aí exatamente para promover discussões né, e dar suporte às pesquisas, aos estudos e às investigações que estão sendo feitas dentro desse, dessa temática em geral. E é um núcleo multidisciplinar, né? Envolve os, uh, pesquisadores, estudantes de várias áreas e também que mistura pesquisa e, e com extensão agora Exato, a partir dessa também. iniciativa, né, Adriano? Então, o Sinest Cinema, no nest, né? não é uma iniciativa nova. Ela já ocorre há, há alguns bons anos, né? E ela envolve normalmente uma programação é, de trazer a linguagem do cinema, né? para dentro dessa discussão da, dos estudos do trabalho e da saúde, né? Então, de modo geral, né, sempre é, algum estudante é, integrante do Nest vai organizar alguma sessão pública, né, com a exibição de algum filme, de algum documentário, né, que retrate algo dessa realidade, né, para fazer disso o objeto de discussão e debate no âmbito né, do, do Neste e no âmbito das pesquisas que têm interesse nessa temática. E como é que está a programação do Sinest para esse ano, agora, para os dias 20 e 21? Então, nós temos uma programação bastante interessante e até ambiciosa. Né? Nós distribuímos é, em dois dias, né, os dias 20 e 21, isso recai numa quarta e quinta-feira, né? Nós vamos contar, é, seremos agraciados com a presença especial do pesquisador e documentarista Beto Novaes. Ele é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? E, e lá ele desenvolve um programa de extensão chamado Educação Através das Imagens. Né? É, que podemos resumir da seguinte forma. É tu converter pesquisas né, em documentários. Né? tu a partir de pesquisas feitas no em nível de pós-graduação, né, tu fazer disso é, o mote e o objeto de uma produção documentar. né e então o Beto Novaes vai estar presente em toda a programação. Nós temos uma programação distribuída em quatro eventos. Né? O primeiro desses eventos é o único que não está franqueado à participação pública, porque ele se restringe aos integrantes do Nest. Ocorre no dia 20, quarta-feira, das 14 às 16 horas, lá no Instituto de Psicologia. Chegou tá? uma espécie de capacitação para você. Exatamente. Vai ser uma oportunidade da gente ter um contato mais estreito, né? com o trabalho e a proposta do Beto Novaes. Né? É, mas, é, no mesmo dia, entre 18 e 22 horas, nós vamos ter lá na Faculdade de Farmácia, também no Campus de Saúde, tá? é, o encontro de grupos e linhas de pesquisa em estudos do trabalho com foco no documentário. Tá? Aí nós vamos ter, além da presença do Beto Novaes, também da pesquisadora vinculada ao Neste, Carmen Regina Giongo. Tá? Nesse dia, nós teremos a presença de inúmeros grupos e linhas de pesquisa, é, especialmente da URGS, mas também de outras universidades, com interesse nos estudos do trabalho, tá? é, para fazer uma discussão em torno daquilo que, é, daquilo que une esses diferentes é, grupos de pesquisa de diversas áreas. Então, nós vamos transcender é, a, o, o âmbito da psicologia e do serviço social que predomina dentro do Neste e contaremos com a participação de grupos de pesquisa da, das áreas do direito, da sociologia, da comunicação, do jornalismo, é, enfim, entre outras áreas tá, que já estão se inscrevendo, as inscrições estão abertas, né? E, e teremos a exibição de dois documentários. O documentário é, Mulheres das Águas, de, de autoria do Beto Novaes, e o documentário Atingidos Somos Nós, de autoria da Carmen Diongo né O primeiro documentário retrata a situação de trabalho das mulheres marisqueiras no litoral da Bahia e de Pernambuco, né? é, e toda a situação que envolve a preservação do ambiente natural, de onde elas extraem a sua sobrevivência, já que esse ambiente natural ele é ameaçado pela presença na, nas vizinhanças né, de, de, de uma refinaria é, da Petrobras, de um lado, de canaviais do outro, que é, poluem o ambiente e ameaçam né, a, a, a fonte de renda e de trabalho dessas mulheres. É, no caso do documentário produzido pela Carmen Jongo, Atingidos so Atingido Somos Nós, retrata a situação dos atingidos por barragens. Né? No caso específico da barragem de Ita, ali na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Maria, é, desculpe, Santa Catarina, é, e que é, famílias de diversos municípios né, que tiveram que mudar é, de, de local de moradia. E, e o quanto isso afetou não só as suas condições de, de, de moradia, mas também as suas condições de trabalho, as suas condições de convívio comunitário, entre outras. Né? Esses documentários vão, é, digamos assim, trazer a inspiração para o debate que vai se fazer com os grupos de pesquisa participantes, mas a participação também está aberta a outros interessados, não necessariamente quem participa de grupo de pesquisa na linha dos estudos do trabalho, e com o objetivo de, de, de responder a seguinte questão. O que, que é, atingidos de barragens e mulheres nas águas têm a dizer aos grupos de pesquisa interessados nos estudos do trabalho? E o que, que os grupos de pesquisa têm a dizer a essa população? Estudos do trabalho, qual é a importância, eu acredito, que cada vez mais primordial no momento em que o país passa por reformas na área do trabalho Exato, que, que, são, que complicam a vida do trabalhador em muitos aspectos, né, Adriano? Perfeito, perfeito. Então, é, hoje nós estamos é, é, vivendo uma situação muito crítica em meio a transformações que talvez é, alguns não estejam se dando conta. Mas para quem já está sofrendo o, o, os impactos né, dessas transformações no mundo do trabalho, são transformações muito fortes. Né? É, isso envolve é, desde a questão da, dos direitos trabalhistas, né? Desde a, a, onde nós vemos é, se alastrar cada vez mais os fenômenos da precarização das condições de trabalho, da flexibilidade do trabalho, onde tu já não tem mais garantias que antes eram baluartes né, da, da, do, do, do suporte ao trabalhador né, para, para enfim, nós não temos cada vez menos a gente vai ter é, é, é, todas aquelas questões do, da carreira do trabalho, né? de, da longa vida no mesmo trabalho, né? e, e, e, e estamos sujeitos, é, como trabalhadores, né? a, a, aos impactos da flexibilização, da precarização das condições de trabalho e tudo mais. Tanto é que esses documentários que vão ser exibidos na programação do Sineste, eles vão retratar exatamente essa realidade. Nós teremos, por exemplo, na programação da quinta-feira, dia 21, pela parte da manhã, uma oficina de produção do documentário de pesquisa. Olha só que interessante, né? Nessa oficina, o Beto Novaes vai nos trazer elementos para quem tem interesse em trabalhar a divulgação das suas pesquisas através da linguagem do documentário. Ali nós vamos exibir um documentário muito interessante, que se chama Conflito, que retrata uma, um, um movimento grevista num canavial do interior de São Paulo, né, que o Beto Novaes é, documentou, com a, a ajuda dos próprios participantes do movimento grevista. Muito interessante. Isso vai ser o mote para se falar sobre como se pode produzir um documentário de pesquisa é, dentro de um contexto é, de, de, de, de, de conflito na área do trabalho. E, posteriormente, à tarde, na, né, também na quinta-feira, dia 21, ali das 14h às 16h30, 17h, nós vamos ter é, a presença do Beto Novaes dentro da disciplina de sistemas de, de sistemas de proteção social, que é uma disciplina oferecida pelos programas de pós-graduação em psicologia social e institucional, conjuntamente com o programa de pós-graduação em política social e serviço social da URGS. Mas vai ser uma aula aberta, portanto... Então, nós vamos ter, é, é, nessa quinta-feira à tarde, dentro da disciplina Sistemas de Proteção Social, a exibição do documentário Uma Árvore Bonita. Muito interessante porque retrata a vida de três jovens da periferia de Salvador, né, é, que... É, que tem uma trajetória de vida que passa pela formação universitária de nível superior. Né? E aí nós vamos tematizar é, exatamente o quanto os sistemas de proteção social é, nos campos da saúde, da previdência social e da assistência social né, estão presentes ou ausentes no suporte às comunidades de periferia, né? É, e o quanto isso afeta é, a trajetória de vida dessas pessoas do ponto de vista da emancipação social, do ponto de vista do, do, do próprio sustento, do ponto de vista né, de poderem se firmar na sociedade como trabalhadores. Tá? Então, teremos essa, a, a, a exibição desse documentário Uma Árvore Bonita, ele vai é, servir de suporte para discussão que vai, vai ser aberta em sala de aula, uma, uma aula aberta, né? e que representa justamente a última aula da disciplina no semestre. Então, os integrantes da disciplina que são do serviço social e que são da psicologia social, vão poder é, sistematizar e sintetizar todos os conhecimentos é, desenvolvidos ao longo do semestre Sobre sistemas de proteção social No capitalismo Seja dentro da realidade brasileira Seja dentro da realidade internacional Inscrições vão até esse domingo, dia 10 né? Como é que o público faz para se inscrever? Então, nós temos um... Buscando o site do Nest ali Isso, se, né? Se consegue as inscrições por ali Exatamente, né? o site do... É o portal do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde e trabalho, tá? é, ali nós temos é, toda a divulgação do evento, né? nós temos o formulário eletrônico para fins de inscrições, né? então basta preencher o formulário eletrônico né? é, para, e, e escolher é, os itens da programação com o interesse de participar. Então, nós temos inscrições abertas para os eventos 2, 3 e 4, que são... É, o encontro de grupos de pesquisa é, em estudos do trabalho com foco no, do, no documentário, que é quarta-feira, a partir das 18 horas, e os dois eventos da quinta-feira, a oficina de produção do documentário de pesquisa, pela parte da manhã, né, e também a aula aberta da disciplina de sistemas de proteção social. Então, esses três eventos dentro da programação do SINEST estão com as, a, as inscrições abertas à participação do público em geral. Muito bem, Adriano, Ruxo Marinho, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social Institucional. Muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco e sucesso no evento dos dias 20 e 21 para vocês. Tá certo, muito obrigado e contamos com a presença e a participação do público ouvinte aqui da Rádio Universidade. O Extensão em Foco de hoje fica por aqui, apresentação e produção de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogasse. nós voltamos na semana que vem.